Gabi, como é que eu posso quebrar isso? Como é que eu posso quebrar essa fase? né? Como, eu posso, como é que eu posso quebrar ali o antes, o momento do, do durante, esse, é, é, sem queimar a etapa, né? sem pedir para casar com ele antes da hora e aí ele ele embora, né? aquele momento que a gente vai muito afoito, pede para casar com ele. Você trouxe um ponto até, né? às vezes a gente pede para casar com a pessoa errada, né? então vai lá e pede outra pessoa do fornecedor, tá tudo certo, você oh. sai um pouco, então, um que acontece muito, você chega negociando e vai um embora certo. você falou um ponto que me lembrou uma negociação que eu fiz uma negociação não que a pessoa ela começou a falando assim primeiro ponto da negociação ela falou assim isso já era um relacionamento de um tempo tá é, só a gente vai começar mas você vai casar comigo antes de começar foi um pouco agressivo sabe e eu falei Antes, só se você casar comigo antes Ali, então são condutos Ali já começou num embate Que todo mundo acha assim Ah, é sempre fácil, dá sempre certo Não Ali já começou O clima já tava ruim Porque proposto pelo lado Interessado em forçar uma aliança mais forte né? Mas eu tinha realidade Não podia a gente se enganar Eu tinha realidade eu não fechei ainda com essa parte Porque a pessoa não fechou comigo né? E na verdade eu estava falando, um, falando de um concorrente é... Então eu acho que tudo assim A gente tem que ter sim as fases, sabe? É o antes Como eu vou me preparar? que A gente já falou um pouquinho aqui A preparação mesmo, né? Como, o que eu quero, quais os objetivos é... Estudar um pouco daquela negociação Estudar o que eu preciso é... Se planejar Isso para mim é o antes É a preparação, tá? O durante é e Perdão, antes até da preparação Com a preparação tem o quebra-gelo né? A gente não vai entrar numa sala de negociações E você vai chegar Ah, então eu vim aqui hoje para negociar Porque eu quero um produto Você não vai fazer isso Você vai tentar quebrar o gelo Mas isso também tem que ter a fase Porque senão você fica quebrando o gelo durante 50 minutos de uma reunião E em 10 minutos você vai negociar tudo Então também tem que ter esse timing Muitas das vezes a gente pode até combinar isso Mas é difícil, né? Ainda mais no Brasil a gente costuma ir é, por um lado, né? Mais amigável e tal Mas tem que ter a fase qual é a fase do quebra-gelo? Ah, é tomar um café Ah, é falar um pouco É conhecer um pouco a pessoa Se ela tem filhos Ah, como é que são seus filhos? E aí, tem sido bom o mercado? Então, é uma fase quebra-gelo Na preparação, né? Antes do... Tem o um planejamento Tem quando a gente senta na mesa Que é a fase do quebra-gelo Eu garanto que assim Quebrar o gelo, ele já traz um, É criar uma empatia, né? A gente tem que ter empatia É muito mais difícil a gente negociar com a gente não tá com empatia, né? Imagina você estar tá aqui para você e falar para você é, Então, eu vim aqui hoje para negociar um curso é, Eu preciso pagar X E você precisa me entregar É muito diferente, né? Que eu chegar aqui e te contar o meu propósito Te contar, ah, então é, A gente eu queria muito aprender isso É diferente, né? Então isso faz parte da preparação também do quebra gelo o durante, né, é num passo, é eu passar claramente a minha ideia O que, que eu preciso, né, por que, que eu estou buscando aquilo Por que, que eu vim para fazer aquilo, que, como é que está o negócio Qual a posição que aquele negócio vai ocupar para mim O né, que, que, que é importante para mim né. Parece assim, muito complexo, mas não é só uma... Foi o que eu falei, né, não é um trilho, é uma trilha né? Você vai seguindo uma trilha né? para você alcançar algo e, Então assim, explorar um caminho E aí vão surgir várias situações né? aí é o um caminho mais longo Ah, eu não tenho isso, mas eu tenho isso Eu tenho é, por X Eu não tenho por X que você quer, mas eu tenho X mais um mais um. Eu tenho Y, Z E ali vão criar situações e caminhos né? Eu nunca acho que uma negociação muito boa A não ser que ela tenha começado muito anterior Ela é muito rápida então eu acredito que tem que ter um pouco de paciência. É, a paciência fundamental também. Né? Eu já vi várias situações também que a pessoa chega, ah, quero negociar, quero ir embora, preciso ir embora, quero fazer isso. Quero não é legal, sabe? Não é... A não ser, né? Negociar no dia a dia é outra coisa, né? Então, assim, vão ter situações. Meu, meu time aqui negocia o dia inteiro. Eu negocio o dia inteiro. Olha, preciso do produto pelo preço Y. Olha a negociação. Porque eu quero vender X, mas eu vou colocar no destaque do. tá propondo. E a pessoa ela pode contrapor, ela pode fazer uma contraproposta e falar Não, olha só, mas eu tenho um tal YZ, eles vão chegar no denominador Isso são caminhos né, que vão surgir durante esse durante, né durante a negociação é, Então de fato ali, né, acredito que uma grande é onde vai perder mais tempo é nesse durante Mas claro que tem que quebrar o gelo, né? Tem que chegar, quebrar aquele gelo todo E depois é o, o pós, né? A negociação não acaba quando tem um ok das duas partes ela tem a formalização, ela tem o se, como é que vai acontecer, ela tem os prazos, ela tem o cumprimento de, de, de palavra. Então, eu vou falar para vocês, assim, uma prática que eu sempre gostei muito. Quando acaba uma negociação, eu sempre gosto de formalizar. Para mim, não existe nada melhor do que formalizar que tudo foi falado. Sabe? Eu ia então, te eu... perguntar é isso, né? Qual que é a importância dessa? Às vezes a gente. Ah, mas eu já combinei com a Gabi, desliguei o telefone ali e acabou Qual que é a importância desse colocar no papel? E até às vezes eu vejo que tem gente que fica com medo de colocar no papel Por que, que eu devo colocar no papel ou no e-mail, né? Porque eu tenho que realmente travar esse acordo de uma forma formal Porque ali você vai garantir... Porque a gente sai dali, ainda mais quem tem muitas negociações Você esquece tudo que você é falado, concorda? E se lembrar, assim, né? Ainda mais Sally ele está em mais de... Hoje eu fiz o rené que ele está em 11 plataformas Então assim, né, imagina Então, e ele ainda fala com uma indústria Ele ainda fala com quem compra, de onde ele compra o produto Então se ele não formalizar E qual a garantia que eu vou ter Depois que eu formalizar Que aquilo vai ser cumprido né? E isso eu não estou falando só para novos negociadores, não estou falando só para quem a gente está fazendo parceria há pouco tempo, não, não. Estou falando de muitos anos mesmo. Então, muitas das vezes na própria sala, ah, tá bom, então eu tô te mandando agora o e-mail falando isso, o prazo para você me entregar é isso, porque eu posso negociar, mas se eu não combinar prazo, se eu não combinar o, o, o tempo que eu vou entregar, o quanto eu vou fazer, a quantidade, fica muito subjetivo. E isso é nada mais do que comunicação. A comunicação é uma das coisas mais importantes de uma negociação, né? Então... Eu posso falar um prazo e você entender outro. Eu posso falar para você assim: Ah, é muito importante eu ter o um item para o dia do consumidor. Você pode entender que o dia do consumidor é dia 14, mas para mim é um mês antes. Concorda? Sim. Então, assim, sim é sim. muito importante ali. E, e realmente, dependendo do nível da negociação, você não vai entrar em muitos detalhes ali, né? Na hora. Você vai negociar, ah, beleza, fechei o preço e tal. Tá. Me manda isso aí que a gente combinou. Muitas das vezes, numa negociação mesmo, eu sempre levava uma planilha de apostas, uma proposta mesmo, sabe? Legal. Então, assim, era uma proposta, ah, então eu pensei nisso, e aí ali a gente abria uma reunião de trabalho. Ah, não, mas é isso, mas o produto X eu consigo nesse, eu não consigo nesse, eu consigo naquele, tá, eu vou te dar um investimento maior, porque esse aqui eu vou pagar com o um investimento. Então era uma conta mesmo. Né? E dali, muitas vezes, já saía essa planilha pro e-mail. Né? Ali... Então a formalização é onde você de fato tem a negociação Para mim, sem formalização, você não tem negociação Você tem palavra, mas negociação você não tem Que até mesmo o pedido você já, você já avança, né? Numa... Quem vai negociar, principalmente para comprar ou para fazer algo Você vai ter que formalizar em algum momento Então como é que você vai lembrar disso? Você já avança uma parte Você já passa para quem vai fazer Você já passa para quem vai operar você já passa para quem vai botar o preço. Então é muito mais fácil. Né? É uma parte já operacional que já te ajuda. Então, para mim, a negociação ela só vem quando tem um ok formalizado. Tá? Assim, Boa, você... Até porque assim né? se der errado, principalmente se o outro lado ainda não for o dono, né? porque às vezes o dono ainda quando dá errado assume a palavra... E... E põe pra frente. Agora, se o outro lado for um vendedor, ou você está negociando com o outro lado ali, às vezes a pessoa vai pular fora. Eu falei isso? Eu não falei nada. Eu te disse que eu não podia ou que eu não ia fazer porque ele não vai. Às vezes é o emprego dele que tá em risco. Aí ele deixa de ter a palavra dele dentro daquele cenário.